Tá aí o Magrinho aqui, ó, Magrinho. Sai fora não, Magrinho. Vou filmar seu relógio também. Magrinho vem cá dar uma volta na de, de moto. E vou filmar o relógio do Magrinho aqui. A gente tem agora a missão né de vencer o tempo normal pra poder levar pro carro. 400 mil. O Magrinho pagou no relógio, cara. Dá para acreditar num troço Fala desse? como né? assim foi, Magrinho. Fala para nós. Foi quantos? Não, foi quatrocentos né? Foi quatrocentos, quatrocentos e tomando quatrocentos. brama Zero, é, aí. aí. É. De falar, hein, Magrinho? Daqui a pouco o Magrinho dar uma volta na XJ. É uma vontade nossa, né? E muito tempo, né? Tem uns 5 anos que não tem Magrinho. Tem uns 5 anos que nós tinha vontade de andar numa quatro cilindros. Eu consegui comprar uma. Mais rápido que o Magrinho. O Magrinho não conseguiu, mas vai comprar também. Para nós andar juntos. E é isso aí. Daqui a pouco a gente vai andar, vou pegar, filmar com, vou pegar meu capacete e vou filmando o Magrinha andando. Você vai ter que andar na flãzinha, 125. A fanzinha tá indo. Surja. A da filé. Mas é isso aí, daqui a pouco a gente dá uma volta aí com a de moto e a gente faz o, o resto do vídeo. Mas tá cara de bonito. Não sei como. <risos> Ô Magrinho, você for andar de moto, você vai empinar Você vai aguardar Você vai Então, você, você, você, você quer andar de moto pra quê? Você só tá sentindo a moto Não, andar de moto igual nada, cavalinho de pau Vai dar um moto Vai dar um ó Bônus do Magrinho, hein Vai aproveitar que o tanque ainda não troquei é, é, e Vai destruir ela Vou trocar de moto Tá aqui, ó, o Magrinho tá aí Eu vou pegar a moto Magrinho, vou só pegar meu capacete aqui o magrinho andar de moto, matar a tá vontade dele. Tô então, aqui, magrinho. Vou ligar minha câmera agora. Vou pegar a chavota do magrinho aqui, ó. Oh. Passei pra câmera agora. Vou pegar minha carteira aqui. Nós tá saindo de um posto, Não vai abastecer em outro. Tá aqui a motona do magrinho, ó. Eu vou mexer no retrovisor dele. Deixar o magrinho na frente que eu vou atrás, né, cara. Puta que pariu Isso aqui é pezinho ainda né? Pega mais que gonorreia Tá aí o magrinho matando a vontade dele Olha a estrutura física do magrim Por que o magrinho não pegou aqui para trás? Ah, vou deixar ele Ô oh, caralho, cadê o freio dessa porra? Eu e o Magrinho nós na esperança do um amigo da gente comprar uma, uma roneteira. Pra nós andar de quatro cilindros. Aí eu acabei comprando uma, daqui um dia o Magrinho vai comprar uma pra ele também. Aí vai dar pra gente duas motos, ajudar quem não. Quem não comprou ainda, matar a vontade. Rafael vai comprar uma pra ele, Belinho vai comprar outra e nós vai matando a vontade da criançada, dos outros amigos que não teve a oportunidade de comprar ainda. O Magrinho, em vez de passar num lugar mais. com mais luz, tá passando escuro. Vou falar pra ele. Magrinho. Passa não que tem luz, pô. Passa não que tem luz. Passa não que é mais claro, pô. É o Magri fazendo raiva, passando no escuro. Eu vou ficar filmando minha... A minha numeração aí, né? Ele vai reto? Ô, oh, Magrinho, faz raiva não, Magrinho. Vira, Magrinho. Nós passava no shopping, Magrinho. O shopping, Magrinho. Agora eu vou pegar o Magrinho. E borra baixo. Corre, Magrinho. Corre, Magrinho. Corre, viado. Essas que andaram em moto grande, pra quê? que não corre? Passar ele, ó, ó, ó. Cadê o freio? Ui, porra, não tem freio, cara. Pois então, quem tá assistindo aí, ó, que tem um sonho de.. Qualquer sonho, né, cara? Não desistir do sonho. É correr atrás. As coisas demoram mesmo pra acontecer. Me entende? Entende? Mas é assim, quando você tem vontade de comprar uma coisa, corre atrás. Não precisa. Não precisa passar ninguém pra trás. Me entende? Pode ser, pode ser, pode demorar, entende? E é isso aí, que um dia você, você consegue realizar. Meu demorou, viado, Meu, levei 27 anos para comprar uma porra de uma moto. Por quê? Não ia investir dinheiro também em moto, né? Tendo outras necessidades. Tem medo dessa porra? A magrinha encheu o tanque, hein? Magrinha, pode encher? Como? Vai não? Pode encher? Bem enchidinho. Magrin vai com a seta ainda, mas nós vai pra baixo, Magrin. Ah, o Magrin deu seta agora. Pois então, daqui a pouco nós vamos encerrar o vídeo aqui com o Magrin. Que eu não tenho preguiça de ficar editando de vídeo, me entende? Faz os vídeos grandes pra porra. Tem uns viados aí que fala que vai me ajudar. É, é momento revolta agora Que vai me ajudar a eu editar vídeo E não edita Fica só fumando um narguile Fala que tá cansado E eu não vou tacar em direta não Vou tacar em direta logo que é o viado Belim Entende? Se corno Não! Vai lá! Que vai ajudar você a editar vídeo Ajudamos dois, três vídeos só Entende? Esse viado numa hora dessa fazendo o quê? Fumando na Eu chamo ele para ele dar o vídeo. Ah, tô cansado, pô. Amanhã tem que trabalhar. E ele pensa que eu não trabalho, não, né? Bater na bundinha dele, bater na bundinha dele, bater na bundinha dele. Bater na bundinha dele. Abriu. Ah, ele vai morrer, vai morrer, vai morrer. Cadê? É nessa hora, viado, que você quer uma cabalagem melhor. Vai morrer, motinha. Ei, eu tinha uma fanzinha dessa, contar pra vocês. Eu ia pra Buritis, daqui de Jiparaná, Buritis, dá, dá uns 400 km. Ah, sei lá, quer é longe pra peste, cara. Pegava uma fãzinha dessa aqui, ó, enchi o tanque dela com 45 reais. Eu ia pra Buritis, entende? Olha bem, 90 reais eu ia em Buritiz e voltava, ainda eu rodava em Buritiz ainda. Ia garupado, tá? Ele não ia sozinho não, ia garupado. É muito semáforo. Só tem só 12 segundos, nem compensa furar. Mas vai parar ali na praça agora? Lugar que eu e o Magrinho nós sempre parava Eu, Magrinho Parava o Igor também O Leozinho Leozinho deu uma sumida aí Mas logo, logo tá junto com nós Eu vou passar por aqui O Magrinho passou por lá, eu vou passar por aqui Chegar lá primeiro do que o Magrinho Se ele for esperto, ele espera eu chegar, hein Pra mim filmar a chegada do magrinho. Aqui é o lugarzinho que sempre nós estamos tá aqui em paraná Quanto querer colar com nós, vem pra cá que nós estamos tá aqui nesse lugarzinho aqui. E o Magrinho nós parou aqui agora que não vai comer. Magrinho, me fala aí qual que foi a sensação de andar na quatro cilindro, Magrinho. Cara, bom demais, mano. Vamos parar aqui, Magrinho. Você fala pra nós. Ah, cara, não tem nem como descrever a emoção. É bonito adrenar. demais. Olha o Magrinho, é bonito. lindo hein, velho. Não fala da moto, cara. Então, cara, não tem nem como descrever a emoção, a adrenalina que dá. A gente fica... Com os nervos a flor da pele, vontade de acelerar bastante. Matou, matou assim, a vontade, Matou é. mesmo. Então. Realizou o sonho? Realizei o sonho de andar. Então, mais um com o um sonho bom. realizado? É, o sonho realizado é sim, <risos> <risos> Como você tinha falado, negócio lá da cutucada? É, pô, vocês. A bichinha responde mesmo. Você pega no acelerador, ela dá. Primeira vez que você conseguiu cutucar alguma coisa cutucar na sua vida, coisa não? Foi só uma moto. <risos> foi só a moto Magrinho, bora. então pede aí Magrinho pra galera aí se inscrever então mano, ó, se inscreve lá, deixa o seu like lá ativa o sininho das notificações lá e comenta, bora... comenta, comenta porra. se for de outra cidade, comenta que a gente vai chegar lá compartilha aí também pra ajudar o cara e aí. vamos mostrar o relógio do Magrinho? o relógio é Magrinho Olha, olha aí, ó. ó, o magrinho não tem humildade não, que o é humilde aqui é só nós. É, tá, então, cê, é. ó, vocês podem saber, o magrinho vai comprar um TJ pra ele, quando comprar, nem, usar, hein, nem adianta pedir pro magrinho andar, que olha aí, o cara com relógio assim não vai deixar tá. ninguém andar na moto não. Não, é humilde, pô, tem que ser humilde. Valeu, tchau, Valeu, um abraço. tchau.